Uma nova carta foi divulgada pelo Clash Royale Que carta será essa? Eu trouxe um amigo pra desvendar A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso daí Que será que vai rolar? Descubra agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Vocês já viram que tem novidade Tem novidade? A Supercell lançou aí o Clash Royale Lançou uma imagem de uma nova carta do Clash Royale Rebola uma doideira aí, Brunão! Estou aqui especificamente para comentar sobre esse lançamento maluco aí da Supercell. E a gente vai tentar desvendar tudo nesse vídeo aqui hoje, hein? É isso aí, ó. Eu chamei um reforço, porque é o seguinte, quem não conhece, o Rebola tem um canal no YouTube também, tá aqui na descrição aí. Clica aí, vai lá no vídeo dele, no último vídeo dele, eu vou colocar aqui embaixo, vai lá e coloca a hashtag carequinha. Só pra ver se ele se ele vai ver lá os comentários. Dá coração em todo mundo, né, Rebola? Coraçãozinho em todo mundo, rapazinho. Pelo amor de Deus, né? Bom, é o seguinte, eu chamei o Rebola aqui pra poder falar sobre essa imagem, porque acho que cabia muito bem. Por quê? Na hora que eu vi essa imagem, vocês estão vendo aí também aqui do, na tela É o seguinte, na hora que eu vi eu falei Vai lançar a curadora no Clash Royale Há muito tempo a gente pede e nunca veio A primeira coisa que eu lembrei Mas aí eu falei, pô, vou chamar um cara que manja muito de Clash of Clans Pra ver a imagem e ver se eu tô doido ou não Pra falar um pouco do que a gente pode esperar dessa carta Rebola o que você acha dessa imagem? A gente tá aqui com ela na tela. Uma imagem muito bonita, né? Pra começar, uma arte muito bem feita bem da feita, Supercell. Mano. Mandaram muito. E aí aqueles mistérios, né, Bruno? A Supercell adora esses mistérios, essa sombra, essas sombras, essas coisinhas. Aí a gente tem que vir aqui pra desvendar. Brunão, minhas impressões iniciais que aí. O que você vê nessa imagem aqui? Tipo? Eu vejo, aí a gente consegue ver ali o príncipe, né? Em primeiro plano, tá né? Bonitão, o e aí a gente vê esse personagem que vai vir aí no Clash Royale. Tá meio desfocado Tá meio parece, desfocado né? ali, mas como o Brunão disse, galera, ele remete muito à curadora do Clash of Clans. Tem algumas Não é diferenças. Né? Não é viagem do Brunão, <risos> tem algumas diferenças sim, mas lembra muito. O que vocês podem ter e notar um pouco de diferença, quem quiser até pesquisar, fazer a lição de casa aí, o cabelinho da curadora no Clash of Clans é um pouco maior. É verdade. E aí ali a cabeça parece lembrar um pouco mais a da arqueira tá normal. Tá mais né? Certinho, né? Tá mais quadradinho, o cabelinho é mais batidinho como o da arqueira normal. A arqueira é a mesma tanto no Clash of Clans quanto no Clash Royale, é a mesma e lembra mais. mais Mas o restante, o corpo, a parte das asas ali, cara, lembra muito a curadora do Clash of Clans. E se realmente for isso, ó, vocês podem também ver alguns outros detalhes que a gente já vai pegar. Uma, uma, meio que uma aura mágica em volta dela ali, aquela Faz luz um espírito, de espírito, né, mano? É, lembra como se fosse um anjo mesmo. É, isso que eu ia falar, e um espírito, aí, um anjo descendo pra ajudar, Exatamente, né? no Clash of Clans até fica uma aura, quando você invoca a curadora, ah, é verdade, fica em volta, né? fica uma aurazinha e isso lembra muito, então... Esse já é um outro indício muito forte que pode ser uma curadora. É, porque se você for ver, parece que a luz está expandida dela. É, é como se estivesse tudo brilhando ali em volta dela. tá bem forte atrás dela e aí vai clareando as outras partes. Então, esses eu são tinha, indícios. Eu né? tinha até falado ali, acho que tem uma ideia do que a gente está falando. Eu tinha falado do detalhe da mão dele, que ele está com, com a mão, ele está chorando... Tá com um espinho na mão, né? Depois que eu fui perceber, até o pessoal da live comentou: ele tá com uma rosa na mão cheia de espinhos e parece que entrou um espinho No nele. dedo ali, no dedo, e aí ela, e tá aí ela meio que, que tá cuidando. Dando curando. uma olhada ali, meio que ajudando ele com aquele espinho. Então, mais uma coisa aí que remete à curadora. E ela tá com uma mão segurando e com a outra meio que, não sei se ela vai pegar se ou se ela vai, vai pegar, fazer, uma, ou ela vai um fazer feitiço, uma magia, alguma coisa. Mas né? é meio que pra curar o que Exatamente. ele tá passando ali, a dor, né? Exato. Ele outra... tá chorando, né, ali de dor. Exato. Ali, aí, isso que o Brunão falou do espinho ali, ó, casa certinho aí com esse choro dele que você vê que ele tá, tá em apuros ali e ela tá ajudando ele, então... Eu achei que e... vai remeter muito, galera. E a gente viu ali no fundo, né? Nas laterais tem árvores ali com os pinheiros. Natal. Como se fosse uma, um pinheiro de Natal. E tá com neve, né? Neve já tá com Ou neve. Ou seja, tá tudo do essa lado, carta né? vai ser lançada e, pelo que a gente tá vendo, vai ser lançada agora pro Natal, né? Provavelmente é aí pro Natal, né? Então faz sentido. Não tem data ainda, né, galera? É, Mas exatamente. não tem confirmação da carta. A gente não jogou, não a gente tem não confirmação fez nada. de nada. Tudo que a gente tá é. falando pra vocês. É, que a gente tá tentando decifrar como a Supercell sempre lança essas coisas pra gente tentar decifrar. Exatamente. E a gente tá falando aqui... É, e desse gente dia, dessa vez eu não testei a carta, não sei como é, foi uma surpresa até pra gente também, então... E aí, Bruno, eu vou falar um pouquinho do que eu vejo se realmente for uma se carta... Se for curadora. Como curadora, como eu vejo. No Clash of Clans, galera, é, quem não joga ou quem já jogou, eu vou falar um pouquinho. A curadora, ela é muito utilizada hoje em dia. É uma, é uma tropa que tá presente em praticamente todos os ataques. É muito difícil não ter ela em nenhuma variação. Assim tá sempre, a galera né? tá sempre utilizando ela. Seja com 5, seja com 4, seja com 3 ou apenas uma. A galera utiliza. Porque é uma carta muito Dá forte. Muito suporte, uma tropa né? é muito forte lá. E se for o caso aqui, vai ser uma carta muito forte também. A gente não sabe como vai ser aqui, se ela vai ser só curar, se ela vai só curar, se ela vai ficar apenas dando um suporte, se ela vai ajudar vai na hora. qualquer lugar da arena É, ou você não. pode colocar já mais avançado. Mas a gente não sabe se ela vai ter muita vida, se ela não vai ter vida. Mas eu acho que se vir ela vai mudar muito o meta. É, porque, cara, vocês não tem noção de como ela ajuda no suporte. Ela tem uma função, assim, de todas as cartas que vocês podem imaginar que dão suporte, até às vezes as que tem feitiço, tudo, eu acho que ela vai tomar o lugar de muitas dessas cartas, porque ela é muito OP. Se ela tiver o mesmo esquema da jogabilidade do Clash of Clans, galera, é muito top. Porque imagina um golem você soltando aqui, ó. Tá o pai do golem aqui. Imagina Sei você louco, soltando mano. um golemzão e uma curadora dessa por trás. As bruxas Pô, por né? trás vindo, Cara, vai ficar imortal. Sei, vai ficar imortal. Então, Já gostei dela. Vai mudar muito meta. Eu acho que se for realmente uma curadora vai mudar muito meta. Vai ser uma carta que vocês vão precisar dar uma atenção. E dar uma treinada com ela, porque eu acho que vai vir cada estratégia pesada, galera Bom, vamos, vamos daqui a pouco gente já descobrir se Deus quiser Assim que eu puder jogar com ela, ou testar aí, ou souber alguma coisa Eu trago aqui correndo pra vocês no canal Pra poder passar minha impressão e até eu vou falar pro Rebola também Pra ele poder saber o que tá pegando Porque na hora que eu vi eu falei, meu Deus, finalmente a curadora Depois de trocentos anos de jogo, vai chegar a curadora Depois de três anos de Clash Royale, finalmente chegaria A gente não tem certeza ainda em tese tá muito pra ser isso, mas tem uns detalhes ali que o Rebola até falou no começo do vídeo Que dá ainda a dúvida, então vamos aguardar né Vamos dar uma olhadinha né galera, mas como eu falei, já fica com esse pensamento aí na cabeça Coloca aí nos comentários de vocês aí, o que, que vocês acharam aí dessa imagem Se a gente deixou Exatamente. passar alguma coisa, se você viu alguma coisa diferente aí Se você tem alguma teoria maluca aí que a gente não falou aqui, cara Comenta, comenta, aí, aí. comenta aí, comenta aí, porque... A gente tem as nossas noções aqui do que a gente acha, né? Mas... Mas... Vamos esperar Mas é aí, né? Vamos ter que esperar, né, Brunão? É isso aí, rapaziada. Era isso que a gente queria passar pra vocês aí. Era isso que a gente sabe realmente. Então a gente tá junto com vocês nessa. Espero que a gente descubra mais coisas, que a Supercell solte mais coisas. E assim que ela soltar, a gente volta aqui pra trazer mais coisas pra vocês aí. Divulgando o que tá rolando aí com essa nova carta. Que pelo jeito, se for realmente se confirmar, vai vir pra mudar tudo. Então é isso, Reboleira, muito obrigado aí por estar aqui com a gente Tamo, Tamo junto Tamo junto, Brunão, valeu rapaziada Espero que vocês gostem, né? Se a gente acertar alguma coisa aí Vocês também, mano, curte, comenta, compartilha sempre os nossos vídeos Tamo junto, foi um prazerzaço é aí. aí Valeu, rapaziada, muito obrigado a todo mundo Passa no canal do Rebola lá, comenta hashtag carequinha no vídeo aí O link tá aqui embaixo na descrição Já se inscreve lá também, porque tem muita coisa bacana Clash of Clans, ele manja muito Brawl Stars, a gente joga junto Live sempre juntos Então é isso, manos Valeu a todos, tamo junto rapaziada É nóis, um abraço, falhou Fui